Salve, salve, rapaziada. Beleza? Samba, aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como conseguir cartas colecionáveis que não dropam mais de jogos e nem tem no mercado da comunidade. É... Primeiro vocês vão entrar no perfil de vocês aí, clica aqui em nível ou insígnias e pesquisa qual jogo aí que não tem mais as cartinhas colecionáveis no mercado da Steam. É, no meu caso aqui, Archery Pratic VR Não tem no mercado da Steam E nem, ah, tem aqui um Tem a cartinha, mas eu nem conheço esse cara aí Então nem vou pedir pra trocar com ele Mas se você tiver algum amigo que tem a cartinha Vocês trocam aí com ele Aí vocês vão poder upar de nível Bem, no meu caso eu não tenho ninguém aqui Que tem esse jogo aqui, as cartinhas nem tem no mercado da Steam né? Porque o jogo foi excluído da, da Steam Não tem ele mais pra vender aí Então não vai dropar mais cartas. Aí o que você vai fazer? Primeiro vocês entram em inventário da Steam e vocês vão precisar de, é, ter gemas, Como conseguir essas gemas Primeiro, é, vocês vão ter que achar um papel de parede ou um emote que vocês não usam é, eu tô vendo alguns dopas 10, outros 100, outros 4 No meu caso, eu tô querendo os emote aqui de uma promoção da Steam antiga Que dá 100 de gemas, é mais fácil eu precisar Steam Award né Cadê emoji? Tá aqui. Qualquer um da, dessas Steam Awards aqui. Prêmios Steam. Eles dão 100. Aí vocês compram aí. Ó, 20 centavos. Cada um. 18. Eu já vi 17. Mas em média 18, 19. Aí vocês compram aí um bocado. Vocês vão ter comprado Cada um dá 100, né? Vocês vão ter comprado. Eu comprei 12. Ou seja, eu tenho 1.200 gemas, né? Então é isso. Vocês comprem aí os e Depois cliquem em transformar em gema. Aí depois vai virar isso tudo aqui. Hein? Vai virar essas gemas. Aqui vocês vão clicar em criar. Pacote bônus. E aqui vocês vão escolher o jogo. E tem uns baratinhos aqui. vocês podem ver aí. aí ó, tem centenas de jogos aqui. De todo valor. Aqui ó. Vocês vão poder ver o valor. E qual o jogo que vocês querem. É, que vocês querem a cartinha. É, tem vários aqui ó. Como vocês podem ver. A lista é grande. Muito grande. Bem. No meu caso. Eu quero... Archery Pratic VR Que é 1200 gemas Eu clico aqui em criar pacote bônus Criar pacote Aí criou o pacote E agora eu tenho que ter a sorte de vir a cartinha No meu caso eu não vou abrir porque eu vou juntar aqui pacote bônus e, e cartinhas Pra depois upar como vocês podem ver eu tenho muitas cartinhas Então é isso galerinha Espero ter ajudado vocês aí Se eu tiver ajudado vocês deixa um like aí só pra fortalecer aqui o canal E se possível se inscreva aí no canal só pra dar uma ajuda né Então é isso aí Muito obrigado por assistir Falou